Olá pessoal, na última aula nós aprendemos como que a gente consegue fazer uma análise de variância né, com estatística paramétrica, como a gente está trabalhando com DIC e como que a gente consegue fazer o teste plus que seria uma estatística não paramétrica para experimentos conduzidos em DIC. Nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente trabalha quando nós temos o delineamento em blocos casualizados. né, Em situações onde a gente tem três ou mais tratamentos. Se nós tivermos apenas dois tratamentos, a gente trabalha com aqueles testes anteriores que nós aprendemos, né? que seria o teste Wilson ou wilson whitney né? ou Wilson pareado dependendo aí da situação. Né? Isso daí a gente já viu nas últimas aulas. É, então, vamos iniciar aqui nossa rotina apagando a memória do R. Essa é a primeira linha de comando. Nessa segunda linha de comando, eu vou indicar a pasta onde está o nosso conjunto de dados, né, que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje. É, lembrando que todas essas rotinas, o conjunto de dados, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. É, esse set wd, então, vai indicar qual que é esse endereço dessa pasta. Lembrando que a gente tem que virar essas barras todas para a direita, né, mudar a direção delas. Esse read.table nós vamos carregar dentro do R esse conjunto de dados, de uma vez só para a gente ver. Nesse exemplo, nós temos quatro tratamentos, temos aqui né, três blocos e temos aqui a nossa variável resposta. Então, nesse tipo de situação, em DBC é legal, nós tabularmos o nosso conjunto de dados de cinco, Primeira coluna é tratamento, segunda coluna é blocos, terceira coluna é a nossa variável resposta. É, então vamos aqui utilizar o pacote IZA9, o pacote IZA9 é um pacote muito legal né, para a gente fazer análises estatísticas. É, quando a gente tem experimento em DI, com DBC, DQL, fatorial, parcelas subdividida, é um pacote bem completo. Essa função é a um, como nós falamos na última aula, a gente utiliza quando a gente tem um experimento unifatorial, apenas um fator, né, se for fatorial, é A2. É, nós temos aqui T com é o nosso conjunto de dados e design, né, vai indicar o nosso delineamento. Então eu experimentei em quadrado em DBC, então design igual a 2. Se fosse quadrado latino, é design igual a 3. Né? E aqui tem várias outras opções aqui para baixo. Então, inicialmente, né, vou dar um CTRL ENTER aqui e a gente vai conseguir fazer a nossa análise do nosso conjunto de dados. Se nós olharmos aqui pela análise de variância, há diferença significativa dos tratamentos, há diferença em estatística entre os blocos e aqui a gente tem os nossos testes de comparações múltiplas. Se nós olharmos aqui a análise dos nossos resíduos, a gente vai ver que pelo teste aqui do WILK, esse P-valor foi significativo e se indica que os nossos resíduos não seguem distribuição normal. E se os nossos resíduos não seguem distribuição normal, pode ser interessante nós utilizarmos transformação de dados, ou utilizar o modelo linear generalizado, ou então né, utilizar uma estatística não paramétrica, tudo bem? Quanto à homogeneidade de variâncias residuais, a gente vê que está tudo ok, né? o valor é não significativo, então né, não há heterocedasticidade, né? a gente pode que é a homogeneidade das variâncias residuais. É, da mesma forma, né, a gente tem aqui os plots, a gente consegue verificar aqui né, como que estão tá os nossos resíduos padronizados. É muito legal né, a gente verificar essa figura. Eu posso colocar aqui o plot igual a 1. Quando eu coloco o plot igual a 1, a gente consegue ver como que está o box plot. Nós conseguimos ver que a gente tem algo aqui muito assimétrico, a mediana está bem no finalzinho aqui. Né? É, isso indica para a gente que a gente tem uma simetria muito grande na distribuição normal e que realmente né, não é legal a gente estudar esse conjunto de dados considerando né, que é a normalidade aí dos resíduos. É, eu posso colocar aqui também plot igual a 2. Vai dar aquela mesma figura que nós vimos aqui anteriormente, é o p -full, E plot igual a 3 vai nos dar o Q-plot. Então aqui no QQPlot, a gente está vendo como está a distribuição aqui desses pontinhos, né? como eles estão muito longe dessa linha central, a gente vê né, que os nossos resíduos não seguem distribuição normal. E esses números que a gente tem aqui, que é 1 e 2, eles indicam os valores mais discrepantes que a gente tem nesse conjunto de dados, que são possíveis né? É, então, vamos lá, se não é razoável estudar esse conjunto de dados considerando né, uma estatística paramétrica, vamos então utilizar uma estatística não paramétrica. Nesse caso, nós vamos utilizar a mesma função EA1, desão nosso conjunto de dados, o design nós vamos colocar igual a 15. Se nós formos olhar aqui no manual, design igual a 15 corresponde ao teste Friedman, o teste Friedman é o teste que a gente precisa utilizar em situações onde nós vamos fazer uma estatística não paramétrica para um experimento em DBC, né? em situações onde a gente tem mais de dois tratamentos, né? três ou mais tratamentos. Então, vou dar aqui um Ctrl, Enter e aí nós temos aqui o nosso resultado. De acordo com o Pervalor, pelo teste Friedman, é, a gente rejeita a H0 e admite que pelo menos um dos nossos tratamentos estiver dos demais. Né? Então, o teste Friedman, ele substitui o teste F da análise da aliança. Tá temos aqui é, os nossos tratamentos e temos aqui as letrinhas dos testes de comparações múltiplas. É, então, né, se nós estivermos trabalhando com um o experimento em DBC e precisar Utilizar estatística não paramétrica é dessa forma aqui né, que nós precisamos fazer a análise estatística. É, então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal. Sempre, sempre a gente está compartilhando, está criando muitos materiais legais. E compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês. Tudo bem? Até a próxima aula.